Como é que você faz para vender quando o cliente marca uma reunião e aparece o jurídico, o financeiro, o usuário e o comprador? Todo mundo junto na mesma reunião. O Minuto do Sucesso, por Márcio Miranda. Então, essa é uma situação terrível, porque cada um quer uma coisa diferente. O usuário possivelmente quer o seu produto, por isso que até coordenou essa reunião comprador quer comprar pelo preço mais baixo, o jurídico não quer ter nenhum problema na área dele e o financeiro quer pagar a perder de vista. E aí, você está vendendo para quem? Qual o argumento que você usa? Na verdade, você deve usar um argumento para cada um deles, menos para o usuário. Esse já está praticamente convencido. Então, você precisa convencer o financeiro que é um bom investimento, o retorno é garantido, você precisa falar para o jurídico que não há problema jurídico nenhum, que ele pode ficar sossegado, que talvez até o contrato, se ele quiser fazer, você aceita. Claro, você vai revisar as cláusulas, etc. Cada um tem um lero diferente, cada um tem uma argumentação diferente, cada um tem um timing diferente na apresentação. O importante é sempre você descobrir com antecedência quem é que vai estar presente. E daí você já monta na sua apresentação, no seu slide e tal, um ponto que vai esclarecer aquela pessoa, que vai ajudar aquela pessoa, que vai tranquilizar aquela pessoa, aquela área que ele representa. No fundo, você está vendendo para um verdadeiro comitê. Não pode vender simplesmente para o usuário e falar das qualidades técnicas do seu produto. O vendedor inexperiente se equivoca e acha que é isso que vai vender. Isso vende para o usuário mas não vende para o financeiro, para o jurídico, não vende para o comprador. Você está vendendo para todo mundo junto e cada um com uma argumentação diferente. Prepare a argumentação, planeje e a sua venda vai ser muito mais tranquila, muito mais fácil. Gostou da dica? Clica aqui no like, assina o canal, deixe um comentário no podcast aqui no iTunes, isso vai me ajudar e vai ajudar você a difundir esse podcast para todos os nossos amigos vendedores que estão precisando vender mais, ganhar e faturar mais. Tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo programa.